Nossa, mano, o que, que é isso? O que, que é isso, velho?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 né, os vídeos mais legais Então, o, no último episódio Praticamente A gente jogou com a Ellie né, A gente interagiu bastante com a Dina Foram algumas missões A gente vasculhando algumas áreas Matando, matando alguns infectados tá? E a preocupação É a Ed, aquela moça que a gente começou a jogar No começo do jogo Que está atrás do rastro Do rastro delas Beleza? Então, sem muitas né? Delongas, vamos para gameplay, beleza? Bora lá. A gente chegou aqui depois de enfrentar uma nevasca pesada. E aqui vamos começar a encontrar alguns suprimentos, beleza? Só quero uma LAN house, será? Uma biblioteca, né? Tem muita garrafa no chão. Ver se a gente acha mais algum suprimento. Ah. Uma sala aqui. Merda. Eu quero ver o que tem ali atrás. A gente vai tentar quebrar o vidro. Parece que ninguém quis aqui, faz um tempo. Será Dá que... Pra... Ah, funcionou Bom, funcionou O que está rolando aqui? Cara, bastante coisa a gente achou aqui hein? Todas essas coisas eletrônicas Só podem ser do Eldin Tem certeza? Tenho, ninguém mais ia mexer com essa merda Mas por que ele ia esconder isso de hum. mim? Jean. certeza que essa casa é do Elgin. Zero, zero, Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Ah. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra, com o Tommy Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso Ele é capaz de coisa pior Novo registro no diário, assim? vamos ver Ele e o Joel fizeram muita coisa para sobreviver depois do surto É, lhe mantinha contato com outros vagalões, ele ficou sabendo de mim e do Joel E do Joel não, ele teria comentado como é que é? Eugênio mantinha um contrato com os outros vagalumes. Ele contou sab... ele ficou sabendo de mim e do Joe? Não. É. Eugênio perguntou se eu ia no baile. No meu braço. Aff, eu sou muito iludida. Deixa... Deixa de ser trouxa. Ele é assim com todo mundo. Não fode a sua amizade com ela. Não fode a sua amizade com ela. Não fode a sua amizade com ela. Hoje à noite foi louco. Eu estou com medo. Animada, ansiosa. Preciso dormir para ver se passa. Deve ter sido a noite do beijo. Uma outra porta lá atrás. Dica. Ah, eu lembro que tinha uma outra porta aqui. Vai estar tá fechando... Essa dica tá lá do outro lado. Acho que o computador viu que eu tava voltando, né? Falou, cara, saindo pro lado errado. Tem aqui de uma TV Tuban oh, Mais um card aqui ó, Carta colecionável, Lawrence Forkout for, É como se fosse o Professor Xavier 100% de Rain É o Professor Xavier mesmo, praticamente Super Trunfo. Super Trunfo é pra quem é mais tiozinho como eu, tá, galera? Não. Não acharia estranho se vocês não soubessem o que é. Hahaha, ah, o que achamos aqui? Um PS3 e um Chartered 2 e. Qual que é outro jogo? Jack and Dexter, é isso? O jogo que tá aí embaixo não dá pra saber. Mas é o PS3, ó, grandão. Bom, assistiu em um. Bem legal. É quase um easter egg, né? Podemos falar assim. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugene. Legal. Parecem dois crianções aí. Panorâmica. Guardar. Legal. Vamos ver Vocês... o que tem aqui. Aqui são é dois. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui Opa, a bancada Aí, achei um gerador. o gerador ah, Assim é melhor Uau Bancada impressionante, Udinho ah. que dá para modificar sua arma com isso. Com certeza. Que eu vou mudar. Capacidade, estabilidade, cadência de tiro, estabilidade, coiso, capacidade. Eu gosto de melhorar as... Vou colocar aqui. Já me Tá troca em pedro da pistola para aumentar a estabilidade estabilidade de mais 35% cadência de tiro, substitui a mola do canhão para, acho que era do canhão né mas do cão para aumentar a cadência de tiro encaixa um compensador para reduzir o coice da arma mais 25% de precisão menos 1% de coice. cara, animação do jogo tá animal deixa eu ver aqui da, dessa arma que a gente consegue fazer Aumenta o peso da coronha para aumentar a estabilidade da arma. Acrescente o carregador aumentado. Aumentando a velocidade de recarga e a quantidade de projéteis. Ah, acrescente uma mira telescópia e a gente não consegue fazer isso. A gente tem 70, isso aqui custa 50. Galera, eu vou colocar capacidade de munição só na gambiarra. O troféu que a gente conquistou. Por quê? É... É. esse jogo você não Dá consegue assim. carregar muita Mas coisa, é, então... Uh, Fabrique um carregador estendido que armazena mais projéteis. Bom, eu não não, já tenho já isso, tá. Porque um dos problemas desse jogo, como ele é bem escasso, né, os recursos são muito escassos, você conseguir garantir ah, que você consiga ok. guardar mais munição, é importante. Olha olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Com... Aqui não. Deixa eu ver. Agora o PlayStation 4 aqui tá gritando. Eu uso o Pro. Não. A gente vai andando e a gente vai achando algumas coisas. Ler. Eugênio, volta para casa, por favor. Os vagalumes querem salvar o mundo. Por mim, Ele deixou a que nos vagalumes. Ah. Pesado. Que com ah, rotas do exército e dos políticos que inventem uma vacina para salvar a humanidade. Talvez um dia a gente veja as fantasias deles derem frutos. Mas, enquanto isso, eu preciso colocar nossa filha... Em primeiro lugar, os vagalões não conseguem se virar sem você, a sua filha não. Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar, não dá mais pra mentir pra ela, eu sinto sua falta. Mas não sei se dá pra aguentar muito mais, volte pra casa, por favor. A gente te ama, Claire. Peraí que tem alguma coisa atrás ali. Não, peraí. está para acho que virar ah tá legal ah, a foto da família beleza talvez a gente a gente tenha que seguir algum fio façam onde que a gente vai descer ali Não... gente pode ser isso? Aqui não... Me ajuda a procurar aí, querida. Bagunça. aqui. Cara que eu colhi primeiro para essa parede, para essa estante, achei que ela fosse falsa. O que, que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo, pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Um, T dois, nossa Caraca. é maconha, <risos> é um monte de maconha velha. <risos> Isso explica muita coisa. <risos> Tacacete. Aí, ele tá com o lance da fita. Hum. A tora do lobo. Smash Brand coach. Isso é... é perno. <risos> <risos> que gosto peculiar, Eugene. A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada Eu teria ajudado O que é isso? Uma máscara Dina É um bong máscara de gás Meu Deus, que <risos> genial Cara, ela é doidão pelo jeito né Somos pezinho pezinhos Da marvada Nada aqui. Opa, tem um vidro aqui. O que é nosso Nossa, muito cigarro. Uh, agora sim. <risos> Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum, vamos descobrir. <risos> tá difícil aí? Não, tá suave. <risos> Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Vai quebrar. É... Uh -huh. Uh -huh. <risos> Pronto, resolvido. Ah, que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Do jeito que conhece, hein? Tá bem cheirosa. Lembrando que esse Bom, jogo é pra maior de 18, viu, galera? A gente vai ficar preso aqui, né? hora que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 um a 10. Sendo que um É tipo, bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota...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 Sei lá. Dá nota seis. Um seis. Hum. Nossa, um seis sal. arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá hum. beleza, mas seis? não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Seis e meio. Acho melhor não. é foda, viu? Olha quem fala. Alô, Lima. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca, Tem uns olhos aí, galera. Nada vai estragar o tempo. Quente, hein? Isso é The Last of Us. Olha lá a menina que seguiu. o rastro. Falei que essa menina tava chegando perto né é Bebe, nossa, ah, tem um. Ah! Tirei onde? Говорит. This one. Stop. Stop. Next. vamos tocar, tá tá, galera. Onde, onde, onde, onde, Você está bem? Tô. De que buraco você não sair, Tanto faz. A questão é para onde a gente vai. É melhor sair com os correr Não dá pra até Eu não tenho outro plano. Aí, você está armada? Tô. Para que seja boa direira. Fica perto da gente. Todo mundo Voltar com uma equipe de extermine. Antes a gente vai ter que sobreviver. É a mina é do babado, cara. A mina é. Gente, vem aqui. Pra porta. Bora, bora, bora. Cuidado! Nossa. A porta não vai ser trânsito muito. A janela vai ser na nossa saída. Viu algum jeito de subir ali? Aqui, usa isso. Ei, garota! Empurra pra cima do carrinho. Eles estão entrando. Eu vou levar a lá até a janela. Não deixe os infectados chegarem. Beleza. Ah, merda esse Nossa, eu vou morrer, cara. Nossa, nossa. Nossa, cara, que grito é esse, velho? Caraca. Tô com o martelo. Caraca, pera. Nossa, merda! Me ajuda! Quer que eu assuma aí? Essa menina é muito forte! Cara. Não. Não. Não. que Não. Não. Não. Nossa, a menina tá só por um velho. Cadê o João? Deixa comigo. Fica perto da gente! Aonde a gente tá indo? É por, aqui. Não Nossa. Não não vacila, não. por aqui! Vamos embora! Eles estão por todo lado! Não vacila, não! Por aqui! Vamos! Sou o Tommy. Ele é o John. Qual é o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Tommy, não dá pra ficar aqui! Os cavalos não vão aguentar Os chegar meus lá. amigos! Meus amigos estão numa mansão à no noite. Tem cercas. O terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem. Cara, a impressão que dá é que é o Joel que ela tá procurando, porque ela ficou isso surpresa, né? Quando o Quando... Duke o Joel. Será que o Joel tem uma filha aí? Nossa. Caraca. Animal, animal. Animal.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 fui atacada por um infectado aos 14 anos, e acabou que eu sou imune, então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e de cistos e Ow! vai se foder. Oh. Oh. A história é verdade, porra! A minha história é verdade, porra! Quer uma marca de mordida? Ah. Você ouviu isso? Jesse? Merda. Porra. Espera, espera aí. Você tá bem? Espera, es que espera que tá aí mudando? um segundo. Mas que. Vira pra lá. O que você tá, tá de fazendo? Brincadeira. Era pra você estar tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tom e o Joel não apareceram.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 as celas? Não, não, pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm risco. Será que ela quer se vingar do Joel? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Painéis solares do telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Yeah. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem.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 Que que é isso, velho? Agora tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Que merda é essa, velho? Tommy. Nossa, velho, a, merda, a perna dele. Nossa, a perna dele, velho. Que é isso, mano? Da madre. Que filha da P, mano Joel Miller Quem é você? Adivinha Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso Nossa, velho, não, cara Olha a perna dele, cara Faz um torniquete. Vai Ah, não, velho Não se mexe, porra Nossa... Podem soltar. Velho. Eu falei, meu, do jeito que essa menina tava olhando ali, eu falei, melhor quer se ligar do Joel. Agora eu tô tentando recapitular quem que Tom! o Joel matou. Tome! Putz, ela achou Como eu chego lá embaixo Vai funcionar, cara. Que aqui... tomar esse cara do outro lado, tá tudo bem, tá tudo bem. Nossa, velho. Olha isso. Põe ela no chão. Nossa. Larga. segura ela. Larga, porra. Sua puta. Nossa. Aí já deu. Você já se ligou, tá? Já deu. Solta. Vocês estão fodidos. Caraca, velho. O que que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! ele! Entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Nós achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha para cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel. Levanta. John, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! John, por favor, levanta! Não, Nossa, não! velho! Não! Puta não! merda! Caraca, mano! Eu, Eu vou matar vocês! Porra, é. velho! roda Eu vou matar vocês! roda Nossa! Crila, velho. O que que ela é dela achou fazer um Joel? Puta! Ai, meu Deus! Ellie! Nossa, velho! Ellie! Sinto muito! Jesse! Eles estão aqui embaixo! Não! Nossa! Velho. Logo no começo do jogo, cara. Vai, tem três horas. Nem três horas de jogo. O jogo já morreu. Caraca, velho. E o Tommy? Putz, Tommy. Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa, para fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Já mesmo. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A, a gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E Ai. se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que tá se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem armado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá. De repente ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Beleza. Tá bem. Thresh of Us, cara, é. se um assim, Joe é muito estranho, cara não pode. na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. É. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar a sua mochila? Eu escondi perto do portão leste. Achei que a gente ia sair por ali. você precisa, eu pego pra você. Não, eu vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. que fez vou Pior que eu terminei pela quinta vez, eu acho, do Last of Us 1, essa semana, né? Tanto é que eu subi no canal, no último episódio. ser em torno de vingança, né, quer dizer, a Hebe, se não me engano, ela já se vingou do Joe, não sei porquê estou tentando lembrar o que aconteceu, mas... talvez tenha passado ele desperseguido o revólver que a Sarah deu pra ele no dia de aniversário. Logo como começa o jogo. Ok aí. Ah, a foto, essa foto é ela que pegou quando ele estava indo embora lá do da hidrelétrica onde o Tommy estava. Pesado A Mochila Vai de guerra O violão foi o que fez para ela, então ele era o Lutier. Aqueles restos começam a pôr só, falei sério, como no resto? Maria, eu vou para Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Ah, quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fudendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo para liberarem o seu cavalo. Pega a munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Tá bom, vão logo, já vai escurecer. Muito triste, galera. certo Dia 1. Um. A gente... Vai parar o vídeo por aqui. É, senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente fazer com umas partes que fica legal. De assistir. E... Cara, que episódio, né? Muito, muito triste. Eu acabei de jogar agora, praticamente, de novo, né? Como eu comentei. O The Last of Us parte 1, um, cara, e parece que ser um Joe não existe, Drash of Fuzz, né? o Joe e a, e a Ellie, né, parece que são uma dupla ali que a gente queria ver até o final do jogo, mas tem que ter algumas emoções, senão não faz sentido, galera, vou ficando por aqui, em breve trago o quarto episódio da série, e mais uma vez, se você não é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, se o vídeo foi bacana, dê um like, compartilha, Ative o sininho, coloque no comentário o que vocês estão achando. É importante para a gente trazer outras gameplays. E eu vou trazer também algumas novidades, curiosidades do The Last of Us. Tanto um como a parte 2 agora. E eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui. Falou.